SOCORRO! Sou prisioneira emocional do meu pastor. Olá, tudo bem? Se você ainda não se inscreveu no canal, vai lá, e se inscreve, dá um like esse é um caso muito típico no Brasil Eu não sei se em outras regiões do mundo isso acontece como acontece aqui Com o advento das metodologias que tentam fazer a igreja crescer Tornou-se muito comum no meio evangélico um tipo de líder perigoso O líder que aprisiona A irmã que enviou a sua mensagem contou-nos a história da sua vida dentro da comunidade Que num momento de muita fragilidade da sua vida encontrou apoio na vida de um casal de pastores. Esse casal, aproveitando-se dessa mulher, tornou-a empregada. Ela não tinha remuneração, ela não tinha direitos trabalhistas, ela não tinha direito a nada. O direito que ela tinha era de ficar próximo ao casal de pastores. Diferente dos outras ovelhas deste rebanho, que desejavam estar perto da família pastoral o tempo todo, ela se sentia a verdadeira Esther. Por quê? Porque ela estava no Palácio Real, junto do rei e junto da rainha. Foi explorada durante dez longos anos, até um dia em que ela se viu precisando fazer uma cirurgia. E o casal disse... Procure ajuda com seus parentes, procure ajuda com seus amigos. Como assim? Vocês são a única família que eu tenho. Preciso que vocês me amparem como se fosse uma família. Minha filha, temos algo a dizer para você. disse o pastor a ela, você não pode tirar dos meus filhos. Como eu vou tirar da minha filha? Como eu vou tirar do meu filho para colocar para você? Mas pastor, disse ela, eu servi a sua casa o tempo todo. A mulher do pastor então respondeu, minha filha. Você serviu, mas bebeu na fonte. Quantas mulheres na igreja queriam estar no seu lugar agora. O que existe por detrás desse tipo de atitude é uma boa intenção. Mas de boa intenção, já diz o ditado, o inferno está cheio. Essas pessoas são levadas a entender que estão debaixo de uma cobertura espiritual. Mas cobertura espiritual não existe, nunca existiu e nunca vai existir. Porque cobertura espiritual, quem dá é o Espírito Santo que selou você. A marca da promessa é o Espírito Santo na sua vida. Então esse sentimento de que alguém tem posse sobre você é pecaminoso e diabólico. Ninguém pode ter posse. Mas você pode perguntar, ué, mas essa pessoa... Ela não, não lidera a minha vida como o apóstolo Paulo liderou a Timóteo? Sim, claro, é possível. Mas liderança nas escrituras está mais voltada ao serviço do que ao domínio. A pessoa deve servir aquele a quem ele está liderando. O maior serve o menor, diz as escrituras. Ah, lembrando, o rebanho é... Do Senhor. O rebanho não pertence a um pastor, não pertence a um líder. Se você hoje se sente ameaçado, prejudicado ou prejudicada com a alma sugada, tem um recado para dizer para você. Saia daí o quanto antes. Saia. Procure um lugar onde você será acolhido e onde você será acolhida. E muitos desses líderes são pessoas mal resolvidas. E que encontraram na liderança da igreja uma boa oportunidade Não permita Nós fomos chamados à liberdade Nós fomos chamados para a vida plena em Cristo Em serviço mútuo E não em servir a uma pessoa ou uma família Ninguém é dono de ninguém Todos nós Do maior ao menor Do mais famoso ao menos famoso Do mais letrado ao menos letrado Todos nós somos Somos servos de Jesus, escravos de Jesus. Ninguém pode escravizar ninguém, ok? Esse foi o Fala Pastor de hoje. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva. Deus te abençoe. Até o próximo.